Bom dia, pessoal. olha aqui o poeta Oliver Brasil. Eu havia prometido trazer um conteúdo aqui do poeta Zé Viana, o velho Zé Viana, da Paraíba. E aí eu andei recebendo alguns conteúdos dele. Não me atrevi a gravar uma sequência, porque foram muitas. Eu recebi cerca de 40 obras e tenho até um outro plano que vou conversar com ele sobre isso. Mas, Teve um que se destacou no meio de todos, que é muito difícil dizer que se destaca, mas eu trouxe um aqui hoje. E eu quero apresentar a vocês o Melô do Ancião, onde o poeta disse Amiga, eu envelheci tão depressa que nem vi, e agora me encontro aqui vivendo de caridade. De doença uma gama me sinto um verme na lama, mas o mundo inteiro chama isso de melhor idade. Se falo, é tremendo a fala. Se vou do quarto para a sala, mesmo usando uma bengala, eu ando com dificuldade. Sou fruta seca na rama, qualquer dozinha minha cama. Nem quero crer que alguém chama isso de melhoridade. E a vida é essa agonia. Mas nunca tive alegria, dez cumprimentos por dia eu tomo contra vontade. Ninguém diz mais que me ama, não presto mais para programa. Vejo loucura em quem chama isso de melhoridade, pois. Meu corpo é sempre indisposto, vou comer, não sinto gosto, décima uma no rosto quando me aperta a saudade. Qualquer arranhão inflama. Meu coração arde em chama, mas tem coitado que chama isso de melhoridade. Antes, frequentei as rodas de jovens seguindo modas. Hoje a cadeira de rodas é minha mobilidade. A vida levou a fama, deixou pranto, dor e drama. E tem masoquista que chama isso de melhor idade? Sei não, viu? Do mestre Zé Viana, o velho Zé Viana, por hora do Brasil.